E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos ver integrações por partes de integrais definidas. E, para isso, nós vamos resolver a integral de zero até π de x vezes o cosseno de x dx. E, como sempre, eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver sozinho. Aqui, nós não temos uma integral simples, na qual bastaria achar a antiderivada e, depois, aplicar o teorema fundamental do cálculo utilizando esse intervalo. Nós vamos precisar de uma técnica um pouco mais sofisticada. Quando você tem um produto entre duas funções e é bem fácil encontrar a derivada de uma delas, isso é um sinal que devemos utilizar a integração por partes. Veja bem, nós temos o produto entre duas funções e é muito fácil encontrar a derivada de x, que é 1. E vamos relembrar a integração por partes. Se eu tiver a integral de f de x vezes a derivada de g dx, de de x, e eu vou colocar aqui indefinida, mas depois eu vou avaliar nesse intervalo, isso vai ser igual à função f de x vezes g de x menos a integral de f de x vezes g de x, dx. E só para relembrar o que eu disse em outra aula, se você quer encontrar um f de x, quando tirarmos a sua derivada, isso vai simplificar o f de x. E se você tirar a antiderivada de g de x, não fica mais complicada. Basicamente, quando eu utilizo a integração por partes, nós pegamos a função f e derivamos, e ela vai ficar simplificada. Enquanto na derivada de g, nós vamos pegar a sua antiderivada e não vai ficar mais complicada. E, por causa disso, essa expressão é mais fácil de ser encontrada. Vamos fazer isso aqui, então. Entre x e cos de x, qual é a derivada mais fácil de se encontrar? Obviamente, a derivada de x é mais fácil, é 1. Então, esse x aqui vai ser o f. De x, f de x é igual a x. E a derivada de f de x é igual a 1. E qual é a derivada de g? De x? Essa aqui é a função g. De x. E se eu encontrar a antiderivada, isso não vai ficar mais complicado. O que eu estou querendo dizer aqui é. Que encontrar a derivada da função f de x é algo fácil, e encontrar a antiderivada de g de x não é algo tão complicado. Então, a derivada de g de x é igual a cosseno de x, e a integral de cosseno de x é a função g de x igual a seno de x. Agora, finalmente, nós podemos utilizar a integração por partes. Então, isso aqui vai ser igual a f de x vezes g. De x. Portanto, vamos ter x vezes g, de x, que é igual a seno de x, menos a integral da derivada de x. E a derivada de x é 1. Então, a integral de 1 vezes g, de x, que é igual. A seno de x dx. Claro que eu não preciso colocar esse 1 aqui, né? Eu poderia simplesmente colocar seno de x dx. Deixa eu apagar o um, 1 então. E agora podemos utilizar o teorema fundamental do cálculo nesse intervalo, ou seja, de 0 a pi, para toda essa expressão. Mas qual é a integral indefinida de seno de x dx? Sabemos que a derivada do cosseno é menos o seno. E, para chegar nesse resultado, nós podemos mudar esse sinal e colocar um menos aqui. Agora sim, né? a integral de menos seno de x dx é o cosseno de x. E agora nós podemos utilizar o intervalo. e Substituindo o π, nós vamos ficar com π vezes o seno de pi mais cosseno de π, e subtraímos isso substituindo o zero. Então, menos zero vezes o seno de zero, mais cosseno de zero, e seno de π é zero, portanto, isso aqui vai ser cancelado. Cosseno de π é menos 1, isso aqui vai dar zero, e o cosseno de zero é 1. E aí você vai ter menos 1, menos 1, que vai ser igual a -2. Ou seja, resolvemos essa integral utilizando integração por partes. E eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal.